Bem-vindos ao Budagnerd! Galera, hoje aqui a gente tá gravando um react dos melhores momentos das lives recentes aqui do canal. E essa compilação de melhores momentos foi feita pelo Jazz do canal Indie Scale. Então valeu demais, Sim. Jazz, pela compilação. E para quem quiser conferir o canal do Jazz, o Windy Scale, a gente deixou o link aqui na descrição. E galera, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Clica no sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Budog Nerd. Vamos lá conferir esse vídeo, então, hein? Bora Meu lá, melhores Deus. momentos. É parte 6, hein? Já é parte 6. Overcooked 2. <risos> É tudo com a Gabi, galera. Tá aqui de boa, né? Ó, Nossa, ó você tem que pôr no prato isso aqui. Que, que é isso? Tem que cortar o Corta Sai, Titor! A... Sai, por que, que não solta? Ah, ela! Termina, finaliza isso aqui, ó. Finaliza isso aqui no forno. Ó, põe no prato! Finaliza isso aqui no forno. Caraca, tem é. prato ainda. Põe eu, preciso da panela. Output oh, Entrega okay. esse peixe, entrega esse peixe! O peixe tá pronto! Cliente calma. tá pedindo, cliente! Vai, <risos> cliente extintor! Tá pegando esse de, <risos> de prato! Sério! Tá. Olha lá, olha lá, pelo fogo! Lá, lá. Calma, calma, vai lá. explodir tudo aqui! Que que é isso? Prato, prato! Aí eu um pouco prato, <risos> <jogando, risos> um porque é um gerenciamento de ansiedade sinistra. Olha lá. aí! <risos> aí, entrega pro cliente! Ah! ah Deus! Meu Deus! <risos> Quanto que a gente fez agora? Nada! A gente não chegou no mínimo ainda! Tu, tu, tu, tu, tu. Caraca, isso é aqui é o Dark Souls da, da é um cozinha. É o Dark Souls da palhaçada, calma! Ah, prato! Tem é ali, ó, tem no meio, tem meio, tem prato. Olha a grave lá, Caraca, cara, a gente tá fazendo entrega, ó. Tá, Lolo, o que tu precisa? Preciso de tudo, Vou cortar... Vou cortar peixe. Beleza, corta peixe. Olha o negócio a pegando folia, fogo lá Cadê o peixe? Onde que eu botei? Ah, tá que tá queimando? O que que tá queimando Aí... embaixo? Ai, fogo! Cadê o extintor? Tô, tô, tô, tô, tá, cadê ai, o extintor? Cadê o extintor? onde meu amigo, Pode, Deus! Meu Deus, tá cadê vai, o extintor? Olha o Ali, assim ali, na ali aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. <risos> Sai! Meu Deus! O foda. Tá. Meu Deus, queimou tudo! Enquanto isso, eu vou cortar peixe. Tá. Ah, na vida real eu sou vou mais camarão. excelente. Aí aí, aí, entrega, Jazz, entrega, Jazz, só não morre, Jazz. Olha <risos> o Jazz lá no que meio. Tem um negócio de massa aqui, <risos> que, <risos> tá <risos> que fogo. Eu matei o Jazz. Ai, eu matei o <risos> Jazz, velho. <risos> <risos> <risos> Calma! Massa pronta, cadê o prato? Aqui, ó. Eu Meu fiz a entrega Deus do Jazz, certo. pelo menos. Um o ah, o Zenaco disse que bom que gostaram da imitação, eu tava morrendo tá, de verdade. Calma. Era Ó, ele? eu vou preparar a carne. Tá, vou pegar a Ah, era essa! Meu Deus, era essa aqui que a gente não consegue. Ó, eu vou preparar <risos> a carne. Eu vou tentar matar a o Jazz. Preparar camarão. Confesso calma. que vontade. Não. Vontade não falta, né? De matar o Jazz de novo, né? Deus, ó, é uma, uma massa, <risos> vou fazer essa massa aqui, ó. Eu não consigo passar! Quem é que pediu esse prato aqui? Eu tô ajudando a entregar não. esse prato. Tá, entrega, entrega, entrega. Boa, boa, boa. Ó, tem uma massa aqui esperando, gente. Três, eu tá. vi uma massa tá vendo, perdida tá esperando ali. O que que precisa aqui que que junto é com a massa? Calma! O que, que é isso? Solta! Eu peguei! Não, não peguei Solta, nada! Solta, vai pegar fogo! não gente! Assim... Ai, começou a pegar fogo! Meu Deus! Como é. é que solta? Como é que solta? Ah, esse solta, jogo foi o ícone. De... Ó, oh, joguei no chão, nela. É tá Cadê o gente? extintor? Cadê o jazz Aí, o lá apagando? O jazz pagando. tá com o extintor? extintor. Só pra lembrar que eu não tinha parado a vou jogado jogado antes, jogado de novo, não. Foi. Eu jogava tudo pro céu. Sabe? Não! Ah, não! Faltou esse não. aqui! Faltou. Faça entrega entrega, entrega, entrega esse. Entrega, entrega ele ali. Eu e olha o outro parado! Ah, preciso que eu entregar, entregar esse aqui! Paulo, <risos> me dá prato! <risos> o Paulo empurrou! Paulo, me dá esse prato! Entrega esse aqui! Paulo, me dá esse prato! <risos> Ai, o prato Era o prato, não é possível! Pedro e Paulo! Ainda é gente... deu certo, né? Isso Caramba. é um caos! Eu sei! Aí, ó, tem pra... o prato limpo, tem quem prato. tá do meu lado, tô... tô lavando. Eu tô lavando... Ah, é tu que tá lavando, quem que era eu que tava lavando? Na minha cabeça era eu? Às vezes a pessoa acha que a pessoa que tá fazendo é o outro bonequinho, eu tô louco. Aí depois acostuma mas ah, Manu começo. Olha, pra... olha ali. Eu matei quem? É que eu matei, desculpa! <risos> eu matei alguém. Nessa fase todo mundo ia pro buraco. Olha quem caiu é de novo. Eu vou morrer de Abraço, preciso de prato! Tô indo lavar, tô lavando, tô lavando o prato! Aí é o trato! Que trato! trato. trato. Eu, eu entreguei agora! Calma. Calma! Meu Deus! Eu vou aguentar do mundo! Meu Deus, eu vou aguentar no mundo! Calma! Ah, esse jogo é um mito! Eu vou fazer na casa! Calma! Calma! Calma! Deu bo... aqui, meu ó, Deus, essa gente, saiu uma viagem só. Olha ali, ela Galera, tá caindo geral, viu. <risos> né? Ah, outra! <risos> galera, vocês têm que focar no bagulho, vocês estão <risos> tá morrendo. Primeira vez <risos> que eu caí. Ó, botei tortilha já nos dois pratos, ó. Aí, boa. Nossa, como é que a gente se entendia ali na cozinha, <risos> galera? Ai, eu entendi. Caído, <risos> não entendi, nada. tá caindo, galera? Toda ó, botei lá. arroz na tortilha. Aqui, aqui. Sério. Eu um Devolve a frigideira! <risos> Jazzy, devolve essa frigideira, hein? <risos> devolve a frigideira, Jazzy! Ela vai Deus. a Jazzy Nossa. com a frigideira! que <risos> tá passeando, Jazzy! Ele é não tá pronta! Um o Jazzy <risos> tirou o negócio antes de fritar <risos> <risos> é Aí, boa! Tem ah. é, gente, tem gente! Ah Olha lá, Jazzy, Lorenzo com faz um prato com é quatro, quatro ingredientes, ó! Ah, Quem tá cuidando do <risos> arroz? Quem <gente> tá cuidando do arroz? Sou Bora, bora, bora! Lava a prato, lavar prato. Eu saí pulando a galera aí. <risos> Sério, eu era bem. Aqui, aqui. Bem, carne, bem carne, um cavalinho, carne, na série. Olha o mega abraço com substância lá, ó. Tá fazendo uma coisa aqui, ó. <risos> ah, Com muitos ingredientes, tá pra alimentar bem a galera. <risos> Esse burrito aqui. Eu olhava aquela mistura e me dizia: não, entrega! Ah. Arelinha, <risos> perfeito. Preciso de prato. Aí. Caraca, olha, essa, olha esse pedido, aqui, é pensar que é aqui? Quer que aqui, galera, todos os ingredientes, galera! Olha aquilo ali, galera! O que, que é isso? Eu acabei não vendo quem fez isso! Eu, eu certeza que eu achava que era Gá, eu. Eu. eu não sei eu não se foi isso! É uma panela! Tá calma, tem muita gente, muita coisa aqui! Tá caótico aquele canto ali, galera. Vamos, vamos. É o pessoal jogando calma, olha só. Que tem um prato com arroz. <risos> tá. Esse caos é, na mesma esse... fase, ó. Bah. Eu não consigo entender, galera. Tá, tá, a, a... É que botaram arroz na, na boca do fogão sem panela, daí não adianta. Calma! É. Saiam daqui! Saiam do meu canto, Vermes! Todo mundo sujando o meu canto. Tá lá a outra. Ih, pegou fogo? O canto dela, olha como ela administra o canto dela. Cadê é o extintor? Rápido extintor! paga o, o fogo! Paga isso! Meu Deus, que terror arroz. A Arroz agora tá indo do lado aí. Cadê, cadê, cadê, cadê Tá indo é, o ó, Eu tô jogando, o aqui ó O arroz, tem que jogar Onde é que tá a panela do arroz aqui. Tá ó. lá em cima, caraca Ih, mas... tá muito <risos> confuso Eu tô meio igual O Meu Jesse Deus me derrubou deu galera Ele se vingou da e outra aí, live aí. Não na vida. <risos> Ninguém, Ninguém tá. me empurra Olha <risos> aí como me empurrar esse era um o teu amor ah, tá <risos> <risos> <risos> <risos> Olha, me Meu Deus. Não tem como, galera. Não tem. É difícil esse jogo, viu? Ah, Parece que Não vou jogar, mais mas não fica dando lag. Ah, o que, que é isso, Jazzy? Fica dando lá, ele voltou! Tá dando, dando lá? O tu tá dando lá onde, Jazzy? Aonde? É, o que, que é lá, fica louco? Fica dando lá. A o o é Racuna demorou uma, uma hora pra voltar. Pra voltar com a perna do turbante e do Tejando, sério, Nossa, meu Deus. Tem... Eu esperava mais de ti, confesso. Racuna, manda um salve aí pro Benjamin também. É. O sobrenome, sobrenome dele é a Rola. <risos> É. Mas não sabe não. E pro Sacuda, que é. o sobrenome também é Rola, é o primo dele. É. Nossa, olha a Gabi. A é praçóide da Gabi. O Jazz botou muito ruim lá. lado Nossa, eu tô olha vendo. o Gabriel falando. O Pedro é o único que tá fazendo coisa certa. Coitado, tão tá, equivocado <risos> ele. <risos> tão equivocado ele, pobrezinho. Ai, sério. Ai, ai, ai. Ali. <risos> Gabi de vermelho, coloca outra caraca, farinha Gabi. antes de se atrapalhar. É. meu Deus! Quem é que fez duas farinhas na, na batedeira? Ai, quem é que fez isso? Tem que ter duas farinhas na batedeira assim. Eu, eu nem percebi! <risos> <risos> Pode pegar fogo. Pra, tá aqui, meu Deus. Eu consegui, eu tava achando é que era o melão. Devolve o grilo, Vem que a Gabi, que indo cara. com esse grilo. Ela no indo cara. com a panela. Caraca, alguém roubou meu negócio. Carne, Foi carne. Não, eu tô com esse quem negócio que na tem, mão. Gente, quem, quem é que fez isso mundo? aqui, ó? Quem? Quem, é que... quem é que fez isso aqui, galera? Eu tô entendendo. não fiz isso aí, não, hein? Gente, eu tô. É que, tô de que, de que de é impossível que tenha sido eu. Fazendo com a farinha. Jess coloca camarão, duas carnes, ó. E eu tô fazendo de camarão? É uma pergunta, quem é que fez dois de carne? <risos> é, olha dois lá. de carne. Pega. Entrega. Eu vou fazer um gril. Fizendo é de vou carne. No... Ai, ah, isso de ser atropelado é um saco, né? Vou Ai, fazer o de cenoura. De pé, não, não, não, não, tá pronto, essa tá errado, a só carne. Tem que botar farinha junto. Fazendo cenoura, galera, fazendo cenoura. Ah, com farinha. Olha lá, o Paulo ainda Não, não, põe. Morreu todo mundo! <risos> Só aí a mulher! Tô Tá, não tá pronto, tá pronto. a, pronto, a gente... <risos> Sério? Vá! Aqui. Ó, a Gabi vermelho coloca Devolver a farinha duas panela. vezes lá do lado esquerdo. Vocês esquerda. estão devolvendo as panelas, Meu é Deus, que vocês pegam. Vai ficar de carne. Ai, minha carne Prato. aqui. <risos> Cadê a farinha? Aqui, que tem farinha. Olha lá, vai eu ela pegar a mão. farinha lá. Ah, Ele <risos> na mão. Aí, aí foi. Vou pegar o de camarão. A carne. E ela sim, morreu sim. e vai voltar pra botar a farinha lá. Ai é. Ah, Jazz. Olha lá, eu ela farinhas lá. <risos> tá <da. risos> louca. Meu Deus. Aí, tem aí, aí. Aqui? Quem é que pegou o que eu tava fazendo lá aí? Alguém eu botou sei. uma carne no que eu tava fazendo. me mata, Oh, Gabi. Já, já isso na oh, Gabi. eu banheiro! Me me a Gabi! Olha a farinha Falar. Olha lá! Não gostaria, não. Vou entregar isso aqui! aqui! Pegar... É, foi tá a Gabi. Certeza, né? São Paulo, enlouquecendo não, lá. a Gabi. Não foi. Certeza que foi a Gabi. Acabou tá ocupando o Jazz agora. Aí, ó. Ela se entregando não, lá, ó. <risos> ela se entregando, Eu não eu sabia que eu tinha feito. Eu juro que eu vou me mijar nas calças. Por favor, Boa. pausa. Não, espera. A tá louca, não? Não, não, não tem não isso. Não dá pra pausar. Não, ela que pausar. Gente, vou me mijar nas calças. Uh! A outra, a louca. Tá Uf. rindo. Calma. Gente, eu não consigo parar de rir. Isso Deus, fica palpado. Fala, ela Você vai fazer, fazer o que agora? Aleluia! todo mundo. tempo, por favor. Aqui tá massa, que tá massa. Ah não, aí tá Jazzy, entrega isso aí, Jazzy. Olha o que isso, Jazzy? O que é isso, <risos> Jesse? <Jazzy>? Oh. <spo> <spo> no... ela... Ele jogou claro. no trilhado. A jogou um prato ah! no TV, ah! O Jesse! <risos> O Jesse no TV. O Jessy! <risos> o <atou> no O <risos> <risos> E a gente ganhou a partida ainda. Caraca! Como é que o Jesse conseguiu Deus. isso? Nossa, meu véio? Deus! Jesse... Olha o sorriso desse jacaré ainda, vês? Meu ves? Deus! Caraca! <risos> O Jazz voltou no o telhado o negócio. Disse. Aham, o prato, né? O prato Meu Deus. <risos> tá o Lucas disse, boa, e aí, Richard? Meu Deus, <risos> o é o sério. Nossa. O Jess disse, o prato Je... pegou. Conseguiu um negócio é impossível, é. né? Nossa, lá vem. Vai dar, vai dar, vai dar. Tem frango, tem que fazer frango, frango. O Jazz tem <risos> é frango ali. Meu Deus. <risos> então, também. Hum. <risos> sério, que raiva dessa fada. Aí eu de novo! Meu Deus, que péssimo. Calma, calma. Tá, ó, eu vou controlar a balsa. Ai, a assim, fita a balsa! Nossa, a balsa. e a Gabi <risos> controlando, ó a Gabi <risos> controlando. Não, não, não, não. <risos> ó... Faça os paradas que vocês tem que fazer, que eu tenho que voltar. Tem que voltar! <risos> é isso aí, Jess, tem que voltar! Todo mundo caiu nesse novo. negócio. Cadê? Cê Arroz. Isso, Olha lá o negócio queimando. Daqui, Cadê o pão? Aqui, ó. Tem... Só entregar aqui, Gabi. Então vocês têm que vir pra cá. <risos> Não, tá cru ainda! Tá cru! Não é esse, tá cru esse aqui. Hum. É muito, essa, é muito divertido essa, Caraca, essa parada. Eu aí, eu tá é que jogar de quatro é um caos. É não, é. Quando tu acha que tu pega alguma é, coisa de roupa de ti. O peixe né? não cozinha, louco. É, aqui ó, já tem um monte de peixe. Que... Do fazer só uma entrega. Ah, né, na verdade, tá tinha um peixe que cozinhava. É. <risos> Aí. Aqui um... Larga, Jesse. <risos> ah, o. Draga, Jazzy! Ah lá, o Jazzy se matou, ele se matou, ele se matou demais. Aqui ó. ó Nossa, essa um balsa era um caos. Será difícil essa fase pegando Pega o um hambúrguer, o um hambúrguer! Aí, aí! Sai, Jazzy! Eu vou puxar! Aí ó. assim, ele morreu ainda. <risos> Truck Simulator, Simulator Meu Deus Tô no máximo até Salvador Que é onde o mapa permite Se desse a gente ia pra Recife, galera é. Mas aqui vai ter no máximo até Ó, post BR isso aqui é Brasilzão, galera. Ei! Começou um mal. O que que houve isso aqui, galera? O que, que é isso? O tá fazendo? A polícia tá ali com o maluco ali então parado. Rosa, corre! Corre! <risos> guarda a caixa do violino! <risos> é, a gente disse, Lolo não sabe driftar, Gabi aprendeu no crash. Porque, como é que eu vou driftar aqui com, <risos> com o. caminhão! O caminhão? <risos> então não sei se. O Dias tá chorando, e o que, que o Lolo faz pra ele nessa hora? <risos> <risos> <risos> Tô gostando de usar o volante aqui. Aí, o na direção é maravilhoso. Tá, tá distante pra ah, caralho Na é realidade. Cara. <risos> Caraca, <risos> dano dona do reboque, nossa, galera. Louco. A gente foi multado por colidir com o negócio. O que, que eu fui fazer a ultrapassagem? Olha o que aconteceu, Meu galera. A ah, Gabi dizendo que ele é maravilhoso no volante. Vou ah, ter que chamar o reboque. Agradar, né? chamar. Não, eu vou fazer isso pelo seguinte: a nossa missão também ia ser. Longa é demais, é só por isso, né? <risos> é, só Não, por isso. O Jess Lourenço tombou por causa da velocidade. Ele estava a 111 km por hora. Sim, eu fui fazer uma <risos> ultrapassagem sinistra aqui, galera. Brun disse, é. Lorenzo está tombando? Passa o volante para Gabi. o B disse, mas vou voltar <risos> um pouquinho, pois tem que contar a história da área, Galaxy Edge. Se passa no planeta Batu. Caraca, de novo, velho. Tá tá Caraca, de novo, eu tô, eu tô pegando velocidade demais. Não, a galera tá certa, tô muito rápido aqui, galera. E o My Truck to Channel disse, vocês são irmãos? Não, a gente beija na boca. E a gente faz coisa pior. Não, meu Deus, que isso? Falar no slime, tipo, martelo, o botou. martelão. O botou, não. Lolo, vocês não fazem isso. Destruíram a infância da, que também é da mente do Jazz. <risos> é, da loucura do Jazz. O Tielo disse, mano do céu, já vi que vocês são zoeira demais. A ah, Gabi é louca hein, Ai, paradas, nada, aí que vai ficar falando essas paradas aí. não sei de nada. Só vou dar um aviso rápido aqui em Porto Alegre, tá dando um vendaval bem forte. Tá dando um vendaval. Antes de começar a live, do nada a internet caiu, a gente teve que reiniciar tudo, por isso que a gente demorou um pouquinho pra entrar. Atrasou uns minutinhos a live por isso, galera Se vocês ouvirem um... É o vento aqui de cima, que aqui é bem alto. Ou, ou é o barulho da ré do caminhão. É. Não tem o <risos> é. é o barulho. O Jess botou o Lorenzo e fala: ai, pá, ai, pá, Ai, pá, <risos> O Maitre Channel disse: se engraçado desse canal é que vocês falam uma coisa boa sem intenção nenhuma e a galera da live transforma esse lixo vento. Não, é. O pessoal tem a mente. <risos> jamais a gente teria a mente poluída. Jamais, <risos> jamais. Jamais, jamais. jamais. Mas a galera. Sabe como é que é? A galera distorce Sim. a nossa. Nossas falas bondosas. Aí sim, que sem... distorce o que eu falo. Ah, é e né? é. o Jazz disse: Mas é intencional, my truck. É, mas Cristiano é disse: Qual é. o nome de vocês? O meu é Gabriela, mas eu gosto que me chamem de Gabi. É, o meu é o Lourenço, mas a galera, a galera chama de Lolo, lo, lo, de tudo aí, né? De Lolozinho, de vem cá, meu lindo. <risos> de meu lindo, de meu bonitão também. <risos> Só que não de né? músculos maravilhosos. <risos> e o Dias disse: parei, Cacacaio, o mas disse, já pensou, Gabi? Você esperando o Lourenço chegar de viagens? Nossa, eu choraria sem parar de saudade. Ah, oh. não sei essa beldade, né? <risos> Ou, ou ia jogar pra caralho <risos> é. é. Desliguei, caminhão Não sei se tem como... E agora é só, só dormir É que dá pra dormir aqui, galera? Deixa eu ver se alguém dá a dica aí de como <risos> dormir Mas não sei se dá pra dormir de boas aqui não Não, não dá não. Tá numa estrada brasileira, não é europeia, hein, é. galera <risos> Sei não, hein é, mas a americana também ia dar medo, né? a chegar também, um trabalhador com machado aí pra cortar todas as boas. olha é <risos> europeu aí, olha a mensagem que a Gabi quer passar pra galera. É, tá uh, o My Truck Channel diz que tem muita coisa que vocês estão jogando errado. Não, é é isso, cara. Eu quero falar porque tem muita coisa. Não é mal, né? Se tiver jogando ali. certo aí ia é ser até estranho, galera. Mais um pouquinho. Nossa, olha a manobra. Vocês esperem que o caminhoneiro tá... Vai tomar uma multa séria, <risos> Trancou, é. tudo. Trancou tudo! Olha o cara Calma. ansioso lá... Calma... <risos> Meu Deus... <risos> Meu Deus, que confusão... Já vai, já vai galera, já vai Olha o cara atrapalhando minha manobra Nossa, Vai raspar muito o carro dele <risos> Olha o cara tá... ah, Vou ter que bater de leve né? O cara não tá... Ih, hum. tá batendo? Tá não, tá não, tá não, tá não. Tá no limite, olha lá. <risos> Passou Caraca. no limite. Tá dando, aí. Olha aqui que manobra sensacional, hein. O Jazz disse que era um programa de macho em que o apresentadora é de peixes e tem medo de tubarão? Lolo Trip estreia sábado de <risos> <risos> <que se admira. risos> <risos> <risos> Meu Deus, KKKK e Bruno Vitor disse, não querendo ser chato, só minha opinião. Mesmo atrasado, eu prefiro a Gabi lendo que o Lolo lendo. Quando o Lolo lê, não tem essas zoeiras e a Gabi não consegue se concentrar nos dois. Ah, então o Bruno não gosta de mim. Resumindo, ele diz que ele eu não gosta de jogo mim. bem e que o Lolo não devem... De <risos> de... Que nos dois? Marcos, conseguiu pessoas são as... Ele conseguiu ser malvado com os dois. <risos> não, dá, né, Bruno? É, é Bandia que chama. É... Nightbot, <risos> ficar de olho no é, é Bruno. Bandia. <risos> Cada um... Meu se Deus. quiser pegar ele no Gulu, se quiser pegar e chegar, a pessoa é livre. Se quiser dar no Se quiser morder fronha. É. Se quiser, faz o que quiser. Se quiser esquentar rosquinhas. Tirar preservativo soltando gases. Faz o que, <risos> que quiser, é, <risos> a cara. Senhora. Aqui a é o que quiser. Aqui é o que você quiser. o que Aí tem uma amiga nossa também, ah, que é a. Que é a É Não, é Aí. Aí. Ela. Não, ela. A gente se ah, falou louca um esses dias. Meu Deus, não. E aí ela pegou. Fecha, fecha. Não. E daí ela pegou e disse assim, nossa, esses dias eu fui tomar um copo de vodka. Tá, não é melhor cortar porque vai... É, é, que vai cortar. É que vai... é, que veja vai... é, vai... Meu Deus, <risos> galera, meu deixa corta. Oh, não... Quando vocês fizerem lives, galera, não falem dos amigos de vocês. É, não, é, não pode. Não é, pode. Pra é mancada, é mancada. Não é é moça. Não pode, galera. Tá. <risos> tá. tá, é. Deixa. Não, tá <risos> louca, vocês, tão... vocês viram <risos> a mente, a mente da Gabi foi por caminhos tortos aqui, eu um amigo nosso S. Esse... É. Ele pegou, até que tem medo que a pessoa veja a live, né? Ai, é, que é louca, velho. Ah, a Gabi tá muito louca. É, a ah, risada é, O é jogo louco. não começa querendo mudar o assunto pro jogo, o jogo não começa. Ele tem que tirar a Gabi desse modo louco aí. Meu Deus. Ah, é que não... Pode. é que se a pessoa vier Cara. lá vai ficar putaça comigo, então corta, deixa por lá. Ó oh, galera, acho que ah. eu vou reiniciar o game aqui, deu algum problema no matchmaking? não tá começando. Ah, tava dando problema. O Fernandinho disse, vou sair daqui, a... daqui se não vou achar a biqueira inteira. que que é isso? A biqueira inteira. entendi nada. A biqueira inteira. Ah, inteirinha, entendi A biqueira inteira, que que é isso, a biqueira. Você não vou achar a biqueira Aí, inteira, gente <risos> Como é que a porra? Do jogo não começa até o jogo <risos> que eu fiz tudo a casa. O jogo parou pra escutar nessa feira, né? De briga inicial, o jogo vamos vai ser certo agora. Quantidade disse, Gabi, por favor, sempre venha fazer live assim, meu Deus. <risos> eu tô louca nesse eu dia. vou dizer, meu Deus. O se controle! E o Oli disse, tô falando e a Gabi tá cheirando o trigo, tá com as palavras, os nomes. A risada é ótima. A risada da Bruxa aí, que ela tá basicamente confirmando. Ai, fala só. socorro. Dá pra usar colete O Luiz disse, eu tambor. Que que é eu tambor? Tambor. Tô louco? É. A Gabi é muito abacalhada Meu Deus eu tenho... Eu tenho... É eu... Ele votou eu também Não, eu também tenho... Boa. eu tambor já lembro tá, vou ler certo eu também ela não consegue ah, ai, não, não, não. eu, que eu também já lembro de você outra renda ela tem crise de risada no meio da live eu juro que ela tá tomando água, galera juro que você, sério mesmo ai, que isso é muito isso meu deus, é da... Sabe aquele programa? Você é mais maduro que um estudante de quinta série? A Gabi ia falhar miseravelmente. Olha, olha a crise, a Gabi, olha. olha a crise de risada. É. Que que é isso, cara Eu até parei. Eu tava configurando a arma aqui, até parei. Você é maduro que o mais maduro que um estudante de quinta tá série? Não. <risos> Jamais. <risos> é. Eu te é Eu tambor. <risos> ah, longe, eu até parei aqui. Tá... É que, que você longe, tem galera. momentos que são mágicos, simples assim. <risos> é. O Luiz botou, não parece que é água não, né? O Wally botou aqui trigo, é esse que a gata tá cheirando. Sei não, galera, sei não. hein? É. <risos> <risos> eu não conseguia parar, não conseguia Ai, parar. Ai, meu Deus, eu que par... é, é que o Alex Guilteo tá bom. <risos> Ainda era. Não, eu... parei. Lê pra mim a é do Luiz, por favor. Meu Deus, ele bota, parece que não é água, não. <risos> Lê a do Luiz, por favor. Meu Deus, olha isso. A, a louca. <risos> ah, Que bom, tucu tucu Mike que tá jogando Overcooked no Xbox. Ó, oh, ó, ah, oh, ah, não, ele perguntou. Você jogou? Oh, eu me empolguei, me empolguei. Eu vou, eu vou ele disse, você sorte. joga Overcooker 2 no Xbox, então eu vou baixar pra jogar com você. O H uh, uh, uh. oh, tá jogando direto aqui, Tô ó. Tô jogando direto, mas prefiro jogar com o Femaya. Nossa, que não, que... não, não, não! Meu Deus! Ah, você joga sozinha, Ah, calma. bom, meu não, Deus! Ó, Jesse. De Jazzy e calma. Pedro, não, com Pedro Paulo aí, Paulo Paulo. É olha! Jogar. Não! Para eu tudo, ó, jogar, tu sai na manchete aí, Não, ó. calma, é. calma. É que o Lolo falou assim, ó, a Gabi tá jogando sozinha. Que imprisa, aí Ele disse, né? eu prefiro jogar com o Ah, ela disse, do que com o Jaziel, ela não, disse. para de treta, calma. Tudo perguntou se tá no Game Pass, tá no Game Pass, né? Calma, <risos> ah, não, treta. Aí, ó, o Bruno diz que é plantando treta. Treta! Que era treta, ah. quem? <risos> Não, eu disse que ah, yeah. ah, estou ah. a jogar sozinha e a pessoa fica querendo uma louca trocando de avatar. <risos> e que vai ser um prazer imenso, e nem jogar com o Fé Então é. baixa o jogo agora! Ah, o Ali <risos> disse que o Over dá certinho no Xbox, ele esquenta igual as panelas do jogo. <risos> <risos> o disse que é mais fácil o SUS e o gostar e não sei, não sei, Treta e a tá rindo. <risos> Queremos treta. hein? Tamo então, aí, né, fê da... ah, Gabi revelando sua preferência entre os inscritos. Nossa, Gente, na hora, ainda. Gente, calma! aí, ó. Ah, ah, Olha, ah, ah, pessoa tá ah, ah, ah, <risos> o pessoal tá mentindo, ó. Louco, meu ó. O Fê-mãe tá rindo e disse, obrigado, Gabi. <risos> Acontece! 150 reais. Por que o Lolo não gosta de mim? Agora, Gabi, meu coração parou. <risos> Ai, para de drama que é canceriano total. Calma. É. Para, para, só para. O para, para. O Bruno. Para. <risos> <risos> Apex Legends gente, isso, a gente é meio sem noção Mas é o que é com amor O vai fazer os drinks, o Oli vai preparar é. as armas As <risos> armas da Eu... Oli, tem a carabina <risos> já, né? Eu vou preparar o cronograma de séries Fernandinho vai lutar com o Luiz Femaia vai ficar no vácuo E Valéria e Otávio vão dormir no quarto <risos> né? Meu Deus, passei dos limites, <risos> talvez né? <risos> Talvez, <risos> é. A imaginação, né? <risos> <risos> Ai, socorro! Meu Deus! Tá, e todo mundo vai saudar a mandioca, ou só a Valéria e o Otávio vão saudar a mandioca? Geral meu vai Deus. saudar a mandioca, né? é. pegar Nossa, eu vou, eu ó, prestem muita atenção nessa mensagem, ó. Lourenço, vou fazer um superchat de dois reais pra cada kill que você fizer nessa próxima uh, partida. Caraca, hein, Vai cara. lá eu e representa. É, então, Michael, aquele é, ficar, esquema ficar, das 20 vai kills, hein? Vamos fazer <risos> as 20 kills. Ô, <risos> assim. Michael, dá, dá essa ajuda aí nas 20 kills. Você deixa os malucos miados, só finaliza, tá? <risos> Ó, o chave. Wallace disse, ó, é. se for campeão Opa. agora, eu vou mandar 50 reais. Caraca, galera, é isso pessoal, aí. Então vamos Vamos lá que eu já tenho a chave, hein. Bora. <risos> então cara. fechou. E o Wally disse, eu duvido eles serem campeões. <risos> oh, oh. Tu sabe que o Michael é predador, né, aqui do grupo. Que é... Ah, isso aí me serve, valeu aí, ué. O Jazz Botolorense tá sentindo uma pressão no coraçãozinho devido à demanda de grana imposta os seus membros <risos> mais presentes no canal. Sinto uma depressão, vamos conversar. <risos> ah, <não. risos> Cara, eu tô tão confiante que vai sair essa kill na live de hoje que eu tô de boassa, galera. <risos> é. É em cima, é em cima. E olha a zica, né? A gente não tava conseguindo vencer desde que o Oli falou aquilo, né? Nossa. Aqui, ó. Hum. Oh. Ah, aí, ó. Valeu. O Macil, Maquil, tá Aleluia, uma é. kill. <risos> vamos ver essa saideira. Aleluia, uma Aleluia, uma kill. Vamos ver essa saideira. Não, ah, bom bom, valeu, Femaia. Maia! Hum. Ah, de full, velho. Maravilha, hein. Hum. São tudo ruins. <risos> é o o o valeu, Wally! Valeu, meu Deus, que viagem. Sério? Né? The Last of Us, né? Nossa, série é muito boa, assim. Vamos ver o raidzinho do Lolo, O carro ali tava, tava tenso. Ó, oh, o Jazzy botou. A pergunta que não quero calar, Gabi. Você jogou Overcooked 2 ontem? Ai, Joguei, ai, joguei ai. com o Fé Horas e horas até o amanhecer. Medo! Ó, oh, para tudo! Para, para, para, para! João Kleber. O Tatá disse, conheci uma pessoa, parece que agora vai. Uê! Aí sim, Tatá. Aí sim. Agora é o seguinte, Tatá. A gente é família, né? Tem que apresentar ela aqui e ver se a gente aprova. É só aprovar, querido. Não é assim. Ah, eu conheci. Que história é essa? Eu conheci. Vamos ver Já se a família aprova. Já foto pra ver se eu aprova? E o Dudu que disse que alguém querendo ban... O jazz botou ok, Gabi. Eu amo o Lorenzo mais ainda. 99% do meu coração agora é do Lorenzo. 1% é da Gabi. Aí, ó. Ah. E ela falou ontem na live: eu prefiro o Fé Maia. <risos> ela disse: eu prefiro jogar com o Fé Maia. Eu ela tenho falou. uma coisa pra dizer. Acontece jazz. É. Acontece Jazzy, acontece. Não, eu tô brincando, tô brincando. Ó, o Juninho deu o um recado. Aí sim, hein, vai, vai ter, ter Lugolugo. Nossa, é Protaíri. É do Tata. Sério, esse Lugolugo vai trabalhar. Meu Deus, olha, olha que sem limite essa galera. O Tata vem compartilhar uma, uma alegria dele Sério. e ele tem que ouvir a barbaridade dele. Eu dessa. tenho uma música Protaíri. Não, não tem música. <risos> 9678 não, não, não, não, não, não, não, não, Tá na hora de falar. Olha pô. isso, o Tatá me compartilha. É uma coisa feliz. Ele tem que passar por isso. Isso é família, né, Tatá? Tá sabendo, né? Acontece, Ataíz. Acontece. O de disse: calma. Ainda estamos nos conhecendo. E agora vai. Ó. Sua ai, ai. Baby K é linda e pode ser poesia. Meu <risos> Olha o Super Cat! <Caraca>. <risos> e aí, o Ali! Ah, aí, aí, pois então, temos, temos agora. Como é que ele escreveu isso? A ah, mulher do Google! Passando o filtro. Agora que não filtro. Nossa, ele sobrou o sistema, galera. A não ser a HMMVV. E a questão é, é de verdade o sibilete? É de verdade o sibilete. E aí, e aí? seus vermes. <risos> <risos> <risos> Ai, Jinyashiro! E aí, Jinyashiro! Nossa, olha a concentração. Olha lá o um veículo, ó. Agora vocês estão ligados o que, que é, né? Jazeal é o favorito, chora mais verde <risos> A galera tava esse dia, né? Ó, tá vindo uma Chuva lupa. de estrelinha Quase que a gente tinha feito essa parte tão bem aqui, né? <risos> Luiz, você estava certo, sou o favorito Não. E era o que depois da criança do Fire. Valeu, valeu, valeu. Beleza. Esse trecho é isso aí, né? Nossa, era parte infernal? O cara ouviu lá, Que merda, eles estão atirando em nós! Opa! Tirando o nome do J A S I. Já quando do Gazeu, né? Já tá, S, né? 200, não tá, na mulher do Já tá sensacional. Juninho acabou Valeu, com a festa do, do Jazz. Não... Valeu aí, Juninho. Show, show, show, galera! Ai, sério? pelo lado da máscara? Estou querendo o nome do Juninho. O Jess falou para isso. O que é? Opa. Juninho, Sai daqui que oh! <risos> sai inimiga! Sai daqui que inimiga! Sai daqui que inimiga! Não, essa guerra de chat, super chat, foi tá essa hilária! Uma... Tá hilária esse dia! Meu Deus, sensacional! Vocês estavam loucaços! Deus, Nossa, Deus. A galera tava feia demais! Morei, morei, morei! Uh, uh, uh. Meu Deus! Ah. Ai. Valeu demais, Jessi! Tava demais esse vídeo aqui, viu? Sério, demais. obrigada, muito obrigada, Jessi, pela homenagem. É muito divertido rever esses momentos aqui das lives, Sei, da Eu galera. juro que eu não lembro 97% do que rola nas lives. Nossa. É que a gente tá interagindo tão automático, assim, já é uma parte do nosso dia, então é muito automático. É muito normal. Galera, seguinte, ó, esse período de quarentena, aqui temos lives sempre segundas, terças, quartas, quintas, sextas... Às oito e meia da noite e sábado temos o sábado de terror, normalmente com a Gabi aqui jogando um jogo de terror às oito e meia da noite também. Então tá todo mundo convidado a participar das nossas lives aqui, galera. É, e, e, não... só um, e só um recadinho assim, ó, pessoal, em época de coronavírus, fiquem em casa. Exato. Só saiam em situações de emergência. Essa situação não dá pra brincar, fiquem em casa, lavem as mãos, distanciamento social, são palavras-chave que vão ajudar que as pessoas a sobreviverem numa situação... Tão perigosa quanto o do coronavírus, viu? Exato, galera. Vamos parar o Brasil nesse período, hein, galera? Exato. Tamo junto, hein? Conta aí com a gente pra isso também. Hein? É. Galera, valeu demais aí. Valeu, Jesse, pelo vídeo. E até a próxima!